Queridos irmãos e amigos, primeira pergunta é essa: Tem ovelha aí? Se tem ovelha aí, tem pastor aqui. Eu sou pastor Arantes.